Fala galera, beleza? Todo mundo aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um Homem-Aranha Bom, rapaziada, o Homem-Aranha, mano, faz tempo que eu não trago Homem-Aranha O último Homem-Aranha, não lembro exatamente quando foi Mas eu vou estar colocando aí pra vocês é, a última data aí. Mano, acho que faz uns 4 meses aí que eu não gravo Homem-Aranha, tá ligado? Pra mais ainda Então, rapaziada, eu comecei um novo jogo do Homem-Aranha Acabei de, de, tendo, de começar tudo de novo Mano, mas é bem da hora o início, tá ligado, rapaziada? Porque tem vários, várias brigas, tá ligado? Então, por isso que é da hora o Homem-Aranha. E rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Já se inscreve no canal aí pra tá fortalecendo aí. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Ô, rapaziada, achei um negócio aqui muito massa, mano. Pra gente fazer, mas eu vou fazer meio. Que porcaria é essa? Pegar o raio de choque, gente. Caramba. Vamos. E aí, padrão, o raio de shot é melhor, velho. Já, ah, ah, ah, ah. oh. Já matei geral aqui, eu matei aqui, ó. Ah, ah, ah. Matei aqui. Já matei geral aqui, eu Matei aqui, Matei aqui, Matei Eita caramba. Era bomba de fumaça, velho. Foi. Aí, eita caramba. Era bomba de fumaça, velho. Foi, foi. Toma, boa, padrão, tô indo bem, rapaz. Eu tô indo bem, mano, fora que tem muita gente, véio. Vai, mano, Oba. Oh, vai, tem dois anos, mano, que na moral, velho. Aí, atirou no cara ainda me ajudou, mano. Cadê o cara que tava me tirando? É tu? É tu, é tu, é tu, mano. Beleza, foi. Aí. aí, padrão, pega o negócio, Pega o negócio. Pou, oh. na ah, cabeça. Dá pra ficar ligado? Ah, o cara é me atirando aqui, ó. Focar nos caras de arma, é, mano. Os caras de arma é, que a zero é mais me atirou. Aê, ai, tô tomando tiro. Um tiro bom, mano. Aí, ah, mano. Nossa. Toma. Aí, ah, é, cara. boa ó. Vai, vai. Boa. Mas tu matou em geral, mano. É só em novembro. Foi Tomou uma jabiraca Não, velho a Granada, mano Foi diretamente na granada, velho Na moral, mano pois, Foi impossível, velho Quase é mato geral, mano Eu Vou na motel, vou, minha... vou, vou na motel, vou na motel, vou velho, Cadô lá. Fala tu. Bora. Toma é essa? Aqui é o Miranha, aqui é o Miranha, aqui é o Miranha, pô. Caramba. Tá achando que tá falando com o Capitão Américo, pô? Aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Bora, bora, bora, bora, bora. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Matei o cara. Olha nada, granana, olha granada. Ih, caramba. Tomou, mas já vira Mano, é impossível, velho. Eita, tá, rapaziada, tem uma perseguição por aqui, velho. Aqui, eu quero ver, achei. Perseguição aqui, rapaziada, achei. Vamos ver, mano. Eu não vou mais lá, velho. Não vou mais lá, vou pegar outros caras aqui, que esses caras lá estão muito forte mano. Opa! Aqui ó, vai, vai, vai, mano, vai miranha e caramba. Bora, bora Aí, padrão Vai, mano, vai Oxe, demorou pra ir, mano Mano, os caras estão atirando em mim ou no policial, velho Aí, porra Bora Toma essa Bora, bora, bora Toma essa aqui, ó Que é miranha, porra que é Miranha que é Miranha Sai daí, bichão Aí vai Nice Salvei o dia hoje, hein, rapaziada Salvei o dia, hein Ô galera, boa nessa aí então Se você gostou do vídeo aí, deixa o like aí Tamo de volta com o homem Aranha aí Faz tempo que eu não gravo o homem Aranha também É isso aí, rapaziada, tamo junto Fui